É. Saudades daqui, muita, muita, mas não para ficar aqui, né? Não para morar aqui, mesmo porque Macaé é outra cidade hoje, né? Houve uma uma transmutação dos seus, enfim, tem alguma coisa que marca ainda. Estou vendo o Forte Marechal Hermes, que é aquilo mesmo, né? A, essa Avenida Atlântica aqui, que é Avenida da Praia. É a Avenida da Praia, né? Os barcos, não com essa quantidade que tem hoje, mas sempre teve barcos aqui. A rua direita, agora. Na periferia da, de, de, de Macaé, que era só, antigamente só mato, hoje é, hoje é casas e mais casas, né? Mercado gente, de peixe lá, assim, o que O mercado de peixe foi melhorado, né? Antes era só aquela parte de baixo, hoje tem a parte de cima já. É a Praia da Concha, que é a Rua Benedito da Cerda. O que, que o senhor é, se recorda é. da Rua da Praia? Da Rua da Praia é, é a Rua do Passeio, né? Todo mundo chegava aqui, apreciava o mar, o encontro das águas, né? Do Rio Macaé com o oceano, e a gente vinha para cá para se deleitar com essa visão paradisíaca, como diziam os poetas, né? O que, que tinha aqui é. nessa, nessa esquina, nesse prédio? Nesse prédio aqui tinha o um hotel, o Palace Hotel. Naquela outra esquina tinha o Café Belas Artes, que é onde a gente se reunia, né? Todo mundo chegava de fora, um para daqui mesmo. É, iam bater papo é, no, no, no Café Belas Artes, né? Mas agora, o aspecto aqui dessas palmeiras né, continuou mesmo, né? É, o próprio prédio do, do, do antigo Palace Hotel é o mesmo, mas embora com finalidade diferente. Tô vendo ali até a igreja, né? parece que tem sonho. Ali Enfim. é negócio de fotografia. É, de fotografia. Mudou, mudou tudo, né? A sua As esposa finalidades. é daqui de Macaela, né? Era daqui, ela faleceu. Há quase três anos, né? Aonde que o senhor conheceu? Eu pessoas? conheci ela aqui, do, no, no, no, no... No cinema? No cinema, aqui no cinema do... Cinema, cinema... Até esqueci o, o nome. O de... Ah, o Taboada, Cinema Taboada, né? Foi aqui no Tabuada porque aqui, na época, tinha dois cinemas. Tinha aqui e o Majestic, né? Que é lá na outra ponta da outra rua ali, no né? Teixeira de Gouveia, né? Mas aqui era o, o, o grande local onde a sociedade se, se, se via, né? Era o centro de e teatro tem, e tal. tem filhos? É. Tenho quatro filhos e... e Macaenses ou Cialenses? Né? É, não, todos são Macaenses. Só o mais novo, que nasceu em Conceição de Macabu. mas levamos ele a Conceição de Macabu porque o médico lá da mãe dele era o Dr. Everest Salles, e o Everest Salles tinha um plantão lá no hospital de Conceição, e era tá dele, nós tivemos que a transportar para a Conceição. Vamos lá no plenário, então? O senhor presta homenagem aos seus antigos companheiros? É. Vamos, então. O cenário era assim como é hoje? Deixa eu ver aqui como é que está. É, claro que não tinha cadeiras tão confortáveis como essa aqui, né? Não tinha. Ali também não tinha pintura. Mas de um modo geral, oh, tinha esse aspecto mesmo. Tinha esse aspecto? Né? É, mudou só os móveis aqui, né? melhorou muito aqui na área da, da, da assistência, né? Sim. E aqui era... eu me recordo que eu me sentava ali na... Vai lá, vamos, vamos lá! É, Essa aqui era, era o meu... É. Era essa aqui. aqui. Aí era o seu gabinete. É, era aqui a o meu, cadeira. minha cadeira, né? Cadeira onde... Sente aí e me conte um pouco da história da sua atuação como vereador em Macaé Realmente durante um ano e, e quatro meses que eu exerci o meu mandato, eu fui muito, muito presente aqui. Eu, o que eu me lembro é que eu não perdi nenhuma, nenhuma sessão. As sessões aqui eram à noite, né? E a gente usava paletó e gravata. E nós recebíamos por isso um jeton a título de pagamento do, do, do tintureiro, né? E, enfim, participava de tudo durante o período que eu fiquei como vereador. Eu participei de, de, de várias campanhas, inclusive de viagens, pra, participei do primeiro congresso de vereadores em Itaperuna, e inclusive eu registrei aqui. Na, na, na ata, essa, essa minha participação é, Enfim, apresentei muitas, muitos requerimentos né? é, Muitos votos de, de, de louvor, de pêsame, né Quem eu, era o presidente daqui da Câmara? O presidente era o doutor Everest Salles né? Primeiro secretário era o Garrido Roberto Garrido de Souza Todos já faleceram, né só tem vivo eu eu, me, me parece o Ivaí, Ivaí Simões e o Juarez Noque. Mas os demais já foram todos Quem era o prefeito? andar de cima O prefeito era Antônio Coveiro Benjamin né? E os vereadores, pelo que eu me lembro, tem Além desses dois que já citei Eu me recordo do, do Roberto da Silva Caldas Do Rui Figueiredo Borges, Mauro Rodrigues Alcibia Vieira, Atanagil do Marinho, que era lá do, da, da Bicuda Grande, e tinha mais é, lá representante de Carapebus e de Quissamã que era o João João Francisco e que agora me foge um pouco, né? A memória, né? São o nome dele. Né? É, é né? Tinha o Zé Calil Filho, tinha o Walter Quaresma, né? Que sentava aqui do meu lado. Enfim, éramos 17 e eu, me, eu ainda me falta lembrar poucos, né? Porque a maioria, realmente, eu me lembro. Agora, o que de mais importante durante seu mandato foi votado? proposto e votado aqui na câmara. É, enfim, foi orçamento nós tivemos que votar, né? É, é praxe, né? De toda de toda a câmara e mais o é, é, pronunciamento de pessoas que visitavam, não é? Esse congresso que nós fizemos lá em Itaperuna foi muito proveitoso porque nós falávamos sobre tudo, sobre as nossas necessidades, porque na verdade a gente se ressentia muito, porque Macaé não tinha emprego Era uma coisa terrível, o desemprego aqui era imenso E nós lutávamos, para quê? Pra, era a reabertura do porto, era a instalação de algumas indústrias aqui Enfim, é, a nossa luta era muito grande, né? Porque a gente queria progresso Felizmente esse progresso chegou com a Petrobras e hoje Macaé disputa realmente uma posição privilegiada entre os municípios brasileiros, né? Porque aqui tem, tem tudo, tanto é que a cidade mesmo mudou. Mudou a sua fisiologia. É uma, É uma outra Macaé. A nossa era simplesmente uma princesinha do Atlântico. Embora fosse um município grande, porque estava incorporada a Macaé, é, o, o, o distrito de Carapé, e de Kishamã. E hoje são dois municípios independentes, né? De forma que Macaé tinha uma, uma, um potencial muito grande esse potencial não, não era explorado, não era desenvolvido. Né? Aqui Macaé sofreu muito, muito mesmo no passado, por falta de, de desenvolvimento. Né? Nós tínhamos a Leopoldino, que era o escoador de todos os produtos que nós produzimos aqui, mas não tinha nada que fizesse com que Macaé se desenvolvesse, né? porque. Não tinha investimento, não tinha nada que era isso né, o pessoal vivia mais da, da, da agropecuária, muito incipiente ainda E hoje não, hoje a gente se vangloria de ser uma, uma metrópole Macaé não é mais aquela cidadezinha que nós chamávamos de princesa do Atlântico Macaé é uma, é uma metrópole né o senhor tem orgulho de ter sido vereador de Marquinhos? Ah, claro, claro. E ter participado dessa, dessa, dessa época, né? Participado desse, desses eventos todos, porque... E dizer para todos que naquele tempo a nossa luta era pelo desenvolvimento, né? Pela juventude, pelo ensino, pela educação, né? E que, de certo modo, nós deixamos um exemplo de trabalho, de, de luta, de abnegação, enfim, de amor à terra, né? E hoje, e o hoje? senhor volta a Macaé, participou da sessão solene de 200 anos. Exatamente, tive a honra de, de abrir os trabalhos, né, por designação do presidente, que é o, o doutor Eduardo doutor Cardoso, Eduardo Cardoso né, cujo pai, que já é falecido, trabalhou também comigo um, um período né, no departamento de estado de rodagem. Enfim. Estou muito grato e muito, muito feliz Foi muito emocionante Foi muito emocionante, né? Foi muito emocionante. E, e, e, e essa viagem é uma viagem, de certo modo, alegre e triste Alegre por esses né, momentos que eu passei aqui E triste porque grande parte dos amigos, dos meus contemporâneos né, Daqueles que estudaram comigo, como Sebastião Lopes, como Nazi e muitos outros que já se foram também. Né? Se eu quero visitá-los, eu terei que ir ao cemitério conversar com eles, <risos> vendo os túmulos. Né? Mas na verdade é, é triste. E mais ainda, porque há três anos eu perdi minha mulher, minha esposa, com a Marcaense. qual. É Marcaense, com a qual convivi 54 anos, né? de forma pacífica e, e ordeira. E, então, cada passo que eu dou aqui é um passo que eu.. Caminhar ao lado dela, né? E qual é a emoção?